Oi, eu sou a Maria e você está no Maria quer viajar. Hoje é o décimo vídeo do desafio criativo e eu nem acredito que eu consegui chegar até aqui. Eu estou muito feliz. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês quatro lições de vida que eu carrego quase todos os dias. eu carrego na vida, que é uma coisa que todos os dias, quando eu acordo, eu penso é isso aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ler esse quadrinho aqui tá escrito Make Today Great é faça hoje ser ótimo ser muito bom, eu entendo que você tem controle do seu dia você tem controle das suas emoções você não tem controle daquilo que vai acontecer né, pode ter várias influências externas mas você tem controle de como você vai reagir a essas coisas que acontecerem no seu dia. Eu acordo e penso nessa frase e me esforço com todos os problemas, todas as coisas boas, com tudo aquilo que eu venho recebendo de informação durante o dia, para reagir da melhor forma e fazer o meu dia ser ótimo. A segunda frase que eu carrego na minha vida é Faça, depois faça direito e depois faça melhor. Isso se encaixa um pouco no nosso ambiente de trabalho e nos nossos sonhos e naquilo que a gente quer alcançar. Eu era a rainha do IC. e se? E é, se a câmera quebrar? E se eu for filmar lá e estiver chovendo? Não, mas quando eu tiver um computador melhor, eu vou editar vídeos. Quando eu tiver uma câmera melhor... Quando... Gente, não. Não espera você chegar em algum lugar ou você ter alguma coisa pra fazer algo. Faça agora. Faça com o que você tem e do jeito que você sabe fazer Depois você aprende, faz direito e conforme você for fazendo, você vai fazendo cada vez melhor Se você esperar o dia que você tiver tudo Conhecimento, equipamento, dinheiro Você não vai começar nunca Acredite em mim, começa amanhã Ah, mas amanhã é quinta-feira Não interessa, começa numa quinta-feira à noite começa Só faz, entendeu? Entendeu, né? A terceira, essa eu sei que você vai se identificar Não compare a sua vida real com a vida de internet de outras pessoas Gente, eu fazia isso muito Às vezes eu entrava no Instagram e olhava, principalmente seus Instagrams de viagem que Você olha aquele pessoal, nossa, a impressão que você tem quando você vê o Instagram de uma pessoa É que ela é muito feliz e que a vida dela é perfeita e que ela está realizando todos os sonhos dela e aí você começa a comparar a vida dela com a sua vida e aí você fala, não, minha vida é sem graça então eu não realizei nem metade dos meus sonhos, eu não estou onde eu queria, eu não estou fazendo o que eu queria e aquilo afeta você de alguma forma só que você não pode esquecer que a vida da pessoa não é o que ela posta na internet então use um filtro né, dentro da sua cabeça e da, dos seus, das suas emoções Pra você não ser afetado por isso A vida de internet das pessoas não é real Não se iluda e não se compare E se você não conseguir ficar comparando Então sai, sai da internet Vai fazer as suas coisas Até você ter uma maturidade de conseguir Não comparar e não sofrer com isso E antes da quarta lição de vida Eu tenho uma notícia pra vocês Nós alcançamos 500 seguidores aqui no Youtube uh! <risos> Feliz, o hashtag 500 seguidores do Maria Quer Viajar. Muito, muito, muito, muito foi atingido. Ai, tô muito feliz. E eu tô usando muita palavra muito também, né? Pois é, tô extremamente empolgada. Muito obrigada! Ai, agora eu tô com raiva da palavra muito. Então vamos pra última. A última é nada é pra sempre, isso também vai passar. Às vezes você está num problema tão grande ou passando por um dia ruim e você teve alguma, alguma decepção, qualquer coisa ruim que tenha acontecido na sua vida e aquele momento parece que vai durar pra sempre e você olha para aquele problema você só consegue pensar naquele problema e aquilo vai consumindo você. Presta atenção, nada é para sempre. Vai passar e como passou todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida, e você vai superar e aquilo vai ser só uma lembrança, um aprendizado. E essa frase serve para as coisas boas também. Às vezes você alcançou uma coisa muito boa e você tá vivendo um momento muito feliz da sua vida, e eu gosto de lembrar que aquele, aquele momento vai passar. E isso não é algo triste, isso me ajuda a aproveitar ainda mais, a viver ainda mais aquele momento com toda a minha força e com tudo aquilo que eu posso viver. Porque vai passar. E virão novos momentos maravilhosos e virão novos momentos ruins. Isso é a vida, altos e baixos, bom e ruim, bom e ruim. Não é só você, não acontece só com você. Todo mundo tem um dia merda e todo mundo tem um dia maravilhoso. Então calma, respira, procura alguém que você confia, que você gosta, desabafe com aquela pessoa, mantenha-se forte e siga em frente. Esse foi o décimo vídeo do Desafio Criativo do Maria quer é Viajar. Nossa, eu falei igual aqueles caras de televisão, lembra quando tinha competição do Gugu? Décimo! Pois é, eu não sei porque eu fiz isso. Ah, quando eu ligar a câmera eu viro outra pessoa. Ai, ai. Muito obrigada por todos que me acompanharam até aqui. Se você não tá sabendo o que tá acontecendo, tem vários vídeos do Desafio Criativo aqui. Então começa aí na playlist, assiste todos e até amanhã tem vídeo novo de novo. Deixa nos comentários, por favor, quais são as lições de vida que você carrega. Quais são as frases que mudam a sua vida. Eu vou pegar umas frases dessas e começar a praticar na minha vida e vamos trocando conhecimento. Um beijinho, tchau! Terminei!